Olá galera, bom dia pra vocês. Hoje eu vou gravar pra vocês um pedacinho, uns, uns trechozinhos do, meus, do meu dia, beleza? Espero que vocês curtam, é isso aí, vamos comigo? Bora, partiu! Então é isso, como vocês estão vendo, eu já tô aqui com o um espinho aqui, ó, dentro, do... dentro da boca, pois é. Mas eu vou tentar mostrar meu dia hoje pra vocês aí, vai ser curtinho, vai ser um videozinho pequeno mesmo. E é isso, beleza? Ah, e deixa eu dizer um negócio pra vocês Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve no canal E já deixa aquele like pra fortalecer aí, beleza? Bora, agora eu tô indo ali no estúdio fotográfico Tirar umas fotos do meu sobrinho E agora eu mostrar algumas coisas pra vocês, beleza? Então bora Vocês aqui, quem é? Meu Deus do céu Eita, o que foi? Quer vir? Quem entra? Oi, quem entra? Quem entra? Porra, porra Vai se arrumar, né? Pô, pera aí, deixa eu sair aqui Eita Calma, deixa eu entrar primeiro Quem entrar primeiro, tu é pera. Ei. Eita, entrou Pronto E aí Quem é aquele pessoal que tá ali te olhando Hã? Hein Quer falar com o pessoal? Bora cuidar? Bora? Bora. Futuro, é? Porque uma não come bora fechão, né? Arroz, partiu? Tentar... Bora, é um agora pouquinho. partiu. Gente, eu vou agora lá no estúdio e se vocês quiserem que eu grave lá dentro do estúdio, na verdade eu vou gravar para mostrar para vocês como é. Não tem nada demais dentro do estúdio fotográfico, é bem simples. E eu vou lá gravar alguma coisa para vocês, beleza? Bora lá. Eu vim só deixar o oito aqui. Eles já desceram, já estão lá fora. Só pegar minhas coisas aqui. Celular. Fica aqui tudo aqui. E vamos lá, né? Vamos lá ver. é o estúdio? Ai, meu Deus do céu. Tinha esquecido vocês. é isso. Vamos nós aqui atravessando a pista. E... O estúdio é bem ali assim. É bem simples que Estamos na praça. Acho que eles estão vendo eles ali. Estão lá dentro, lá ó, da casa. Está lá ela balançando ele. É isso, bora atravessar aqui. na é praça, E esse é oito. Vai ser dele, hein? Ele Se liga, lá dentro tá, a galera tá tirando foto Com a criança, é maior comédia eu Vou mostrar pra vocês lá dentro como é Quando a gente tirar peito, né, Também tá aí Eu só percebi agora Que eu deixei o carro com o vidro aberto Meu Deus do céu Como assim, velho? Deixa eu destravar aqui, mano olha isso a ah, doidinho viu e se alguém vem ah, bora. agora sim vamos só conferir né ok bora e é isso meu deus do céu fiquei com medo agora em essa. Oh. Assim. Oh. Eita! Aqui tu? Oh. Ai. É o pintor mesmo, é? Oh. É o pintor. Olha aí o pintor. pegou lá pegou lá pegou lá Eba, quer ir chão, né? oh. é, é, pro é, é, olha é, ó ó ó é, é, é, é, é, é, é, Tá é, o <risos> <risos> <vendo vídeo? risos> pintando pra ficar igual pintor, é galera foi isso beleza se eu achar alguma coisa mais interessante para gravar para vocês eu mostro aqui se não eu logo fica por aqui já sabe né? se inscreve no canal deixa aquele like e é isso basicamente é isso meu dia de falar comigo e tudo isso começou a ter Cheguei em vez. casa é de isso aí gente eu não me conformo com essa espinha aqui no pé da minha boca. Olha, de perto. Dá pra ver? Ó. Oh. Tá ótimo. Agora É isso. É. Cheguei em casa, gravei um pouquinho do musical, vídeo vocês. Se você curtiu esse vídeo, já sabe. Nem eu não eu vou time, pedir, se inscreve e deixa o like tá no certo. canal. É nóis até o próximo Daily Vlog. E som. Ficou rápido, calor.